Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, Five Nights at Freddy's Security Breach lançou finalmente e eu não poderia estar tá mais feliz. Eu já joguei um pouco desse jogo e tô gostando bastante, então eu vou postar uns episódios aqui e eu preciso muito do feedback de vocês para saber se eu continuo essa série, porque são vídeos mais longos, são vídeos que eu não costumo fazer normalmente. Então se você quiser ver os próximos episódios, por favor, não esquece de deixar o likezinho aí embaixo, porque dependendo de vocês eu posto o jogo inteiro aqui no canal. Então vai logo, clica no like aí, não leva nem 2 segundos e o bagulho é de graça e me ajuda pra caramba Agora sem mais enrolações, bora pro jogo Beleza, o jogo tá em português, mas and boys and girls, Não era pra ter uma legenda? For the one, the only é o Fredas Oh yeah Uma vibe meio anos 80, né não? É o Fredão nem parece que ele vai me matar, meu irmão. Olha só que felicidade! Olha esse solinho! Eles olhando para as vítimas deles. <risos> Pelo menos uma coisa a gente tem que concordar, né, mano? Por mais que, assim, tem gente que vê esses animatrônicos assim e fala Ah, mano, eles não são mais assustadores Beleza, beleza Mas ao mesmo tempo, quando eu vi os animatrônicos dos outros jogos Eles eram assustadores E eu não conseguia imaginar, tipo, num contexto histórico As pessoas realmente gostando deles Tipo, os clientes da pizzaria, tipo Ih, rapaz, aí deu merda, hein, foi só eu falar Calma aí, que eu já finalizo o assunto Puta, deu merda, deu merda, deu merda. Mas enfim, os animatrônicos antigos eram tão feios que eu não conseguia imaginar, tipo, crianças gostando deles, tá ligado? Esse aí eu consigo. Agora é ver o que, como é que vai ser, né? Tipo, a, a parte de terror, ver o que, que eles vão fazer e tudo mais. Eu sei que a Tika vai, vai fazer uns bagulho meio bizarro, né? Os, os últimos trailers aí foram sinistros. Enfim. Iniciando. Né? Modo de segurança. Ai, ai, ai. Alô... Fredão? Fredão, é você? Tá tudo bem? Nossa, gráficos de macinha. Eu estou experiencing uma malfunção. O ciclo de não está completo. Você se sentiu? Quem disse isso? Eu E aqui. Eu ainda não você. Ok, escute. Você estava dormindo, então eu abri do e meu Deus, travou só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Tá. Uh, ah, tá. Ok. Eu achei que eu estava realmente parado, mas. você está. Meu Deus, gente, puta que pariu, beleza. Eu, eu sei que meu PC é datado, mas não precisa ficar desse jeito, velho. Pelo amor de Deus, o que que é isso? OK, bem melhor. Who are you? I I'm Gregory. Gregory. I will notify the main office. Ixi, rapaz, não faz isso não, X9. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. Eita. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shhh, I hear footsteps. Sim, os meus próprios passos. Olhar pela janela. Que janela, velho? Onde é que tem janela aqui, maluco? Ah, é essa. Janela. That is the security guard. She can help. No, no, I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Ah, take this. It is a novelty Freddy Fazwatch. Que isso, o bicho? É todo tecnológico, velho. Tá e aí, o que, o que, que é isso faz? I'm sending you an encoded message. Gregory. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. Tá, legal. <laughs> ele é programado para não ver, mas ele sabe que tem, tipo... Qual que é o ponto disso? Ah, ok. Tem um botão na parede. se para esse, esse aqui... Bora Fredão! Don Gregory. Há um vento de de Você o sistema de ventilação me from the outside. Cara... O jogo mal começou e eu já me apeguei é ao Fred Não há nada se Você pode fazer. Estação de salvamento Pressione e segure E para salvar seu progresso Isso demora um pouco, então fique atento Ok Esse, Essas são as estações de salvamento Salve seu lugar Beleza Tranquilo Sim Alright Que porra é essa Tá, vamos embora. Nossa, gente. Meu Deus, eu tô muito ansioso para ver as coisas que vão acontecer nesse jogo. Parece ser muito foda, velho. Eu tô muito feliz. Tá? Vamos lá. o oh, spooky. e you. Ih, furra. Everyone was watching you. Everyone loves you. Everyone wants to be you. You are the best. Thank you. Olá, dupla personalidade. Fala sozinha. Loucona, loucona das ideias. Já tô apaixonado. Que barulho é esse, velho. Mas já começa assim? Os bichos já estão todos sequelados? Foda, mano, foda que esse jogo tem estamina, velho. Quando o jogo tem estamina, o jogo é cruel. Mano, esse cara fica mandando um solinho de guitarra durante a noite, velho. Olha lá, ó. Maravilhosa, vambora! Não tô voltando, não, né, guys? Não, olha ela ali. Caralho, como é que ele não se quebrou caindo? Ladies and gentlemen, thank you for visiting and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again now. Ok, a de de Por favor, faça do você será de voucher for one free soda refill, and where você liabilidade for anything that might have durante sua visita. uma noite Beleza. Cada um... Eita, porra. Será que cada um vai ter tipo um quartinho assim? Tá, ok. A gente tem que achar... Meu Deus, tá travando. A gente tem que achar o duto de ventilação... É... O... O lugar, né, ó, requer passe para os bastidores A gente tem que achar o caminho para libertar o Fredão Eita porra Beleza, ai que susto, mano Tá tudo Precisa de... eita Oh, isso aqui é tipo Um memorial sobre, tipo as merdas antigas que aconteceram Tipo, tipo o FNAF 3 Né, que, que fizeram Uma casa de horrores, baseada nos Acontecimentos, nas lendas Né, eu imagino que seja isso Oh, que fofinho as lixeiras, mano. Oh, meu Deus! E aqui? Oh, ok. São pedaços. São coisas. São... É tipo um museu, mano. Além de um shopping, tem exposição de, de coisas antigas aqui. Olha só o... o desgraçado do bolinho aí. Ah, passa de segurança. Véi, que que tá acontecendo ali, velho O robozinho do FNAF 4 Telefoninho também Eita, Que barulho foi esse Aqui vai precisar do passe também ou não? Não, quer dizer, sim Louco Tá, to main stage, palco principal Porra para um jogo de FNAF isso aqui tá bem seguro de verdade, né Olha lá, loucando ali Precisa de passe ou não? Ai meu Deus. Nossa, nem tá travando, né? Passe de segurança. Nossa, quando a cabeça eu tenho que esperar carregar tudo, véi. E aí? Ai meu Deus. The stupid door won't open. Olá, Gregory. Ok, é a primeira mensagem mesmo, né? Ah, tá. Missões. Encontre um passo de foto de Fred. Tá. As fotinho. Ai, meu Deus. É, meu PC não tá... Não tá aguentando muito bem, não, mano. Mas beleza, vambora. Hum. Tá, um lugar de conveniência certamente é aqui. Eu imagino. Pelos bonecos e tudo mais... Ah, tá tudo. Nossa, mal, o tamanho da porta, velho. Ou esse moleque é muito pequeno, as coisas são muito gigantes. Por favor, não tenha um jump scare nessa porra dessa caixinha, por favor, não tenha... Ah, era o passe de foto, OK. Bom trabalho. Agora, por favor, let me out. OK, OK. You're superstar. I knew you could do it. I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. Se eu estou encontrado, eu certamente vou voltar para minha casa. Eu vou te você para principal através de utilidade. É o mais seguro. Ok, mas você precisa ser cuidado se mover. Eu Não quero ser crushed e em Corajoso esse moleque, velho. Tá. Ok. Use de WSD para andar. E E é para sair. Os bots não podem encontrar Gregory quando ele está controlando Fred. Ok. Vambora. Super confortável. Ah, que bom que o Fred é rápido, velho. Foda que tem bateria, né? Chegue ao lobby principal do Pizza Plex. Olha, o clássico palco. Será que é por aqui? Ai, meu Deus, vai dar um trovão no... no... Provavelmente vocês vão estar ouvindo um som de chuva na, no vídeo aí, porque... Tá chovendo bastante aqui. Tá, Pizza Plex... Meu Deus, eu vi o chupa passando, mas travou, então não deu para ver direito. Aí, ó. Hello, little boy. Here, we worry, we spotted, we However, we should still do our best avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby midnight. Tá ah, tá aqui, véi. O primeiro inimigo vai ser uma mulher normal, um ser humano, é isso mesmo. Que susto, velho. Mano, eu tô achando que não dá pra eu vir pra cá, não, velho. Eu só chutei e eu tô indo. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No. I feel that something is wrong. Uh. I am taking you to the first aid station. There's no time! I'm fine. Não tô controlando. Ele só tá levando. Por que, Fredão? O Que foi, brother? O que aconteceu? Tá, cheguei lado principal do Plex. E aí, Fredão? Vai ficar de sacanagem mesmo? Oh shit. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Uh, officer Vanessa, I, I I do not know how I got here. Well, You totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said as a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the Goody Now, go back to your room. E ela é meio assustadora também, mano. Ela é mais assustadora que o Fred. Imagina que bizarro você trabalhar na segurança de um lugar desse de noite e tipo ter ter chance de você encontrar os animatrônicos assim, tipo, tá, beleza, que eles são tranquilos entre aspas, mas porra, mesmo assim, caralho, os bicho parece que tem vida própria. Tá maluco. Tá, é por aqui. Where imagina. are we? We are now under the Pizza -plex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Vaserblast, Monty Golf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but uh, yours is a special Mano, situation. Se... Beleza, beleza. A bateria do Fredão tá acabando, velho. Com essa mensagem na tela mesmo, na moral. Ahn... O Ferec está sem energia. Ele não poderá ajudar até o começo da próxima hora. Ok. Eu estou muito desculpado. O ciclo de rejeição ainda não tinha sido completado quando eu encontrei você. Você deve continuar sem eu. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know é... if I can do this alone. Beleza, irmão. Beleza. Que bom saber isso. Encontre o lobby. Que bom saber, né, mano? Ai, meu Deus. O que, que tem aqui, vem? Será que é isso? Atenção, equipe da cozinha. Todos os materiais alimentícios devem ser guardados no fim do expediente. Tica foi pega comendo do lixo da cozinha depois da hora de fechar. Os reparos são caros e vão sair dos contracheques da equipe da cozinha. Ok. Ok. Porra, Fredão. Vacilo, hein? Vacilo. Vamos lá. O jogo não tem autosave, velho. O jogo não tem autosave, mano. Vamos lá. Ai, que susto. É por aqui mesmo. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Maybe I could distract her with something. em ir para derrubar objetos e distrair os bots, não seja visto. Meu Deus, coisa bizarra, vem. Ah, uh, precisa de um encontro para se agachar. Quando você estiver agachado, será mais difícil para os bots acharem você. Tá, quanto mais vermelho, mais significa que tipo, eles estão perto de me achar. É basicamente isso. Ai is oh, meu Deus do céu! Ai oh, meu Deus do céu! Ok, ok. Segura shift para correr. <risos> Obrigado por me avisar, jogo. Obrigado por me avisar. É sempre muito assustador quando o um jogo te ensina a correr. Ai, ai, ai. Vai dar merda logo no início. Calma, deixa eu ver se aqui pode entrar. Tranquilo, ô. Oh. Calma. Essas portas, véi. Ok, será que isso aqui tá no mesmo lugar? É, sim Ok Mano, odeio essas portas, velho Por que que os bagulhos têm que ser automáticos? Por que que não, sei lá, o jogo não deixa você clicar na porta pra abrir? Sim, vamos lá Tem mais um caminho pra cá ou não? Eu tô moscando Não, é só por ali mesmo Vambora Ei. Ai Puta que pariu Assim ah, do nada, mano Não vai acabar a minha estamina, velho? Ai meu Deus, e aí? Ah. Ai meu Deus do céu Nossa, que sorte que o moleque é o The Flash, velho. Ai mano, o barulho dos passos, dos bichos É muito desesperador, velho. Meu Deus. Beleza, PCzinho. Eu sei que você é antiguinho, mas porra. Aguenta aí. olha essa sala. Você E they're pounding on the door. How am I gonna get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There. You can now activate security protocols. Okay, calma. Conecta o sistema de segurança. É isso? Caraca, eu sou burro? Ah tá, ok câmera camera system. Those boxes on your mini map are nearby security cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, you should see red alert icons. Switch between the cameras to find a safe path out of the office and to the main lobby. Ok. Tá. Então eu tenho que. Ok, eu vou abrir no mini mapa para ver onde está seguro, onde não está, para encontrar o caminho seguro. Tá. Certo. Tudo bem por aqui. Esconderijo. E quando estiver perto de um esconderijo para escapar dos bots. Quando o bot vê você se escondendo, ele pode te achar instantaneamente. Óbvio, né? Ai, meu Deus. Porra, mas não era para a câmera ter o sensor de movimento e me avisar? Nossa, ela vai ouvir, né, se eu abrir a porta, eu acho. Tá. Freddy Fazbear's Mega Pizza Plexus agora fechou. Iniciando protocolos de noite. Não, Beleza. não! Wait, eu ainda estou aqui! Agora o que eu devo fazer? Fredão, valeu pela força Mano Certo, qual que é a minha missão agora? Saia, encontre um caminho Até a entrada principal, bem, já tô aqui, né Deixa eu salvar Certo Passe de entrada de cortesia e aí, o robô? Ai, caralho! Oh, meu Deus! A tica veio! Meu Deus! Eu não esperava por isso. Caralho, ok. Isso foi muito bizarro. Os robôs X9, velho! Oh, shit. Bem, pelo menos ela é bem lenta, né? Ai, caraca, velho. Caracos. Ela começou a correr. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. vou morrer. Ai ai, ai, ai, ai, ai. Pra onde que eu vou, véi? Ai, mano. Não, não, não, não, não, não. Ai, vem esses passos. Mano, não sei pra onde eu vou, viado. Morri, morri, morri. Ai, caralho. Beleza, beleza Uma hora eu ia ter que morrer, né? Uma hora eu ia ter que morrer Tá, beleza, então os robôs são X9 E agora eu tenho o passezinho, né? Ou... Ah não, acho que eu tenho que pegar de novo Meu Deus, olha a tica ali, velho. Mano, tipo, será que Vai ser assim o jogo todo? Tipo, tem chance deles aparecer em qualquer lugar? Tipo, uma parada meio Meio Bendy and the Ink Machine? Porque isso é isso é muito foda Tá, eu preciso achar onde que eu tenho que ir Esse pai é aqui, mano, e eu tô moscando Abre aí, não Caraca, que loucura, mano Tem as mecânicas das câmeras igual os FNAF antigos Só que no meio da ação, tá ligado? Olha ela ali Ah, na moral, que dá pra abrir isso, velho. Ah não, bom, e aí? É burrão, né, véi? Well Atendimento ao cliente, certo Melhor eu passe de cortesia na máquina de melhorias. Seria aquilo ali? Acho que não, hein. Ô, robôzinho. Na moral, hein. Não trola, velho. Não trola, mano. Porra, robô. Deixa eu passar, velho. Aqui parece a área de. De. souvenir, né? Tipo, presentinhos e tal. O robô vai me ver, o robô vai me ver, o robô vai me ver. Não, não, não, não me viu. Mano, a tica tá por aqui. Eu tô ouvindo o espaço dela. Tá, vamos subir, véi. Okay. Foda-se, ah, filha da puta, a visão dela é boa, mano, a visão dela é boa, a visão dela é boa, o robozinho Não me veja, robozinho, não me veja, robozinho Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Preciso chegar na máquina de melhorias, mano, só preciso saber onde é que é isso Calma. Tá, ok. Não dá para ir ali. Para com isso. Opa, é aqui. Isso aqui é uma máquina de melhoria. Tá. A legenda foi cortada porque a Chica falou, mas ele falou que talvez dê para hackear essa máquina, dando, tipo, presentinhos para ele no caso é docinho, lanchinho, bonequinho e essas coisas. Pelo menos foi o que eu entendi. Aqui, ó. Porra, essa, mano. Por que tem umas bolsa rosa no jogo? Oi, Dave, reclamação de cliente. Vocês deveriam demitir o Dave, ele é um saco. Uhum. Ah, é um carrinho. Tá ok, a gente vai ter que sair daqui e ir lá do outro lado, né? É lá do outro lado que tem os bonequinhos Os presentinhos. Tá, vamos lá, então. Caraca, olha essa música, velho. Tá, vamos lá. Olha o jeito que o bicho anda, velho. Vai se fuder coisa horrorosa. Tá, aqui tem muita coisa. Chatão, hein? Chatão, hein? Ai, meu Deus. Tá, e aí? O que será que eu, que eu vou ter que pegar, mano? Será que eu não posso simplesmente... Pegar qualquer coisa que já era? Otário. Vamos lá. Hum... Ok, aqui tem um... Presentinho. Boa. Uh, uh, oh Hico my god. Lame. I am sorry, I am truly sorry. <risos> Caraca, Fred, calma, tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aqui vai me ajudar. Tá, nossa, quem diria que pra hackear uma máquina a gente ia precisar do imã do Mr. Hippopó? Uh, calma meu deus yes the magnets scrambled the machine oh man now it's some kind of daycare pass that is great news i will meet you in the daycare the entrance is on the second floor balcony tá ok agora é a área dos nenê use o passe da creche para entrar na creche Tá, é lá em cima, né? Pelo que o Fredão disse. Early. care. Vamos lá. Até mais, Tica. Bolsa de novo. Por que, que as coisas são em bolsas nesse jogo, velho? Terrores noturnos. Reclamação de cliente. Meu filho nunca teve problemas pra dormir, mas depois de passar uma noite na creche, ele se recusa a dormir com as luzes apagadas. Ele só chora. E quando eu deixo ele manter as luzes acesas, ele faz xixi na cama. É, rapaz. Olha onde você vai levar teu filho também, velho. É, as bolsas são mensagens, né? E as caixinhas são itens-chave ou itens é, colecionáveis, pelo que eu entendi. Puta, olha esse sol, velho. Que bicho Gregory, feio. Vou tentar, Fredon. Vou fazer o máximo. Mesa de segurança Olha só, esse Esse l chips Tortilla Tem no No FNAF Help Wanted Mano, olha aí Olha essa porra, óbvio que a criança Não vai conseguir dormir mais depois de vir aqui, velho Calma, deixa eu ver se tá, acho que não tem mais nada por aqui, né Tá, não tem mais volta